E aí pessoal, beleza? Sulogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Caso de família, pera Tá ligado, você verme. Uh. Hoje eu mato esse cara Eu deixo ele com febre uh. Caso de família, você tá ligado para mim Você é um verme Você rimando com esse flowchato É mais chato que a tiazinha top term uh, uh. Então pera, pera, mano Você é freguês Venço vocês Uma das três Acho que tem todo mês Volta fraco toma ômega 3 Volta fraco toma ômega 3 Se quiser mano eu vejo vocês Cê não gostou? Mas... foda se vem! foda se oh oh Na verdade você se moda-se, assim, oh oh Acho que eu dou. tô ah, não. É que eu tô na batalha, eu dou um o show, não Ai, pera, eu tô dando uma aula de pão então. Na verdade você se prepara É que eu tenho caminhada só lá do boot no meio da cara Chega a visão Rima que é o de feixe, na eu te pido vou te chamar de tapete ah, Sabe por que é o rimo pra cacete Você fazendo um flow, é tipo a tiazinha do estranho. Então toma um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 O que é deu?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 As palmas de geral. Desafio logo o mano, agora que eu vou te dizer. Mate hey! esse cara meu mano agora você vai aprender. Hey! Desafio, desafio e toque, mano, você sabe que é disciplina. Desafio e toca, tô é de putoreto, tô passando por cima. Hey! Quando eu te mato meu mano, você sabe que você não consegue já viu. Mata hey! esse cara meu mano, você sabe que agora morreu e já viu. Hey! Eu tô passando por cima meu mano que agora o DJ é para mil. Hey! Tá pensando que ela fora? Mano só que é o Brasil. Hey! Nossa, eu pensei que era China, pela sua rima que é falsa. Calma que cê não realça, eu te amasso com a rima. Ela que chega fazendo esse flow, sabe que eu rimo, rap é meu love. Ou oh, seu cuzão não vai ganhar de mim com flow que você usava em 2019. <risos> Mas tá bom, ele falou que eu é o reto, Brum passei. Sabe que eu rimo, agora eu sou esperto, cê é comum, eu sei. Sabe por que cê é o verso, é o menos? Cê é o tureto, eu sou o Brian. Eu cheguei e cê fala, droga, é o Brenos. Ah, <risos> wow oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, Cê sabe que agora, que você vai você vem. Em 2019, drogas é o lá eu te bato também Mano, não pega, não sabe de nada, eu mando no improvisado Foi de 2019, o Jayata tá mandando, parece tão flow avançado Cê maldade, mas sabe por que que eu represento o movimento? Cê era o Jayalook, hoje já é o Jayalek, se perdeu com o vento Tá? que que vai fazendo essa rima? Sabe por quê? que que cê não colabora? Se eu te batia na Estudantes, imagina o ah, que eu faço agora? Cara agora cê sabe que eu mato esse cara. Uh, tapa no vento, no perto com o vento, agora estou rimo na cara. Tô uh, que não pega, não sabe de nada, meu mano. Agora no frio uh, Quem é o deles? Eu te conheço aquele mesmo MC? Não, não é aquele meme MC, é o que tá na sua frente e te pisa de outra maneira. Que faz a rima que é boa. Sabe por que eu tô sem besteira? Eu desafiei um MC foda, que a rima é exata. Desafiei o melhor da Bahia. Cadê o Japo? <risos> O que é que ele fala nessa batalha, mano? Agora não dá pra entender? Esse é melhor de Guarulhos! Pera, que caixa é tá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 Hoje você toma peia, cê não é Adriano, é Ronaldinho, começa na favela, mas termina na cadeia. O ah! que a adianta? Você é uma anta e é por isso faz um feio. Eu me sinto tipo o Adriano, seu Se rimo eu deixo o maracana cheio. Eu tenho os parentes que passaram sim alguns anos na cela, como meu tio André. Só que ele começou na cadeia e terminou na favela. Fora, ah! no braço da minha avó, no braço do meu povo. É que na cadeia é minha ermita, reviro e arranco o pescoço. Ah! É, ele começou numa cadeia e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 tem saída, essa aqui vai ser a bomba de Iraque Quero ver você rimar bem melhor Mas rimar o dobro pra super o ataque Não, você não atacou Não, quando não te ferrou Não, é tudo de pro pra samurai Com a cana não te degolou ah, Tudo bem, é prático Eu vou te matar Mas não é de um jeito tático ah, yeah, Não sou pragmático Eu toco real Eu trouxe um flow galáctico ah, não trouxe não, não trouxe não, não, sabe por quê? Que agora eu vou te falar qual que é o flow. Realmente só trouxe o um galáctico, mas você só o um cuzão. Vou me matar com a isso era um junto, cê caiu na ilusão. Ah! Mas no final das contas eu que casei o topi. Okay. É ilusão, você é cuzão, só na ilusão pra você, você ganha é de mim. Faça ah. o um verso, hoje você não encaixa. Na verdade cê desencaixa, é uma tritaz até faixa. A boca, é por isso que esse é o tema. Falou ilusão, ele até ficou triste. Porque lembrou dos vácuos que cê tomada da morena. Sabe por quê? Cê se fudeu e é por isso que tão bate soldado. Quero que se foda só a ilusão, eu sou campeão, tô sonhando acordado. Não! Antes eu tomava o vácuo da morena. Agora a vida é boa e agora a vida é plena. Porque eu em todas as batalhas. Seja vaca, hoje nós faz do fim. De tanto tomar vácuo, ele já quer colar. Antes era feio, hoje eu sou MC. <risos>